Superes especiais para estar tá aqui batendo esse papo com a gente. Olá, boa tarde a todos. É, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do shopping e também o convite da é, Meu nome é Letícia de Piara, eu sou dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2030. aí é, eu vim aqui um pouco hoje falar a respeito da nutrição e quanto a nutrição vai afetar. É também, tanto em doenças como na estética da pele. Boa noite, eu sou Juliana Perpeto, é, sou nutricionista óptimo molecular, fitoterápica, é, trabalho na academia Bonitec, no um workshop. Eu queria agradecer a, a organização do shopping por estar presente e conversar sobre nutrição, saúde e beleza da mulher, falar sobre colágeno, falar sobre educação alimentar, falar sobre essas dietas malucas. Tatuais. Para o nosso bate-papo assim tirar bastante dúvidas, eu quero saber da doutora Letícia o seguinte. Qual é a, a dúvida número um, a procura número um que você tem? Como a gente está falando hoje de beleza de estética, eu vou poder ter mais essa parte, porque além dessa parte de estética, as pessoas também procuram muito por conta das próprias doenças de pele. Isso vai depender muito da faixa etária que a pessoa me procura. Então, a partir do eu 30 anos, as meninas que me procuram, elas estão mais preocupadas com os primeiros sinais de envelhecimento, manchas de pele, enfim. Depois dos 30, já começam a aparecer as primeiras rugas e aí as mulheres também me, me procuram muito por conta de envelhecimento e a partir dos 40, 50, a queixa sempre maior é de flacidez de pele meio. e também uma queixa muito comum nosso com com a parte nutricional que a gente também vai começar aqui hoje é respeito de unha, né? Queda de cabelo, enfim, isso é se bom. agrava muito com as dietas, né? Principalmente essas que as pessoas querem resultados a curto prazo, né? Custo que custar. Então é muito comum também no meu consultório queixa de queda de cabelo e enriquecimento de unha. Até. E aí, doutora Adriana, aí ela agora vai dizer o seguinte, assim, o que sempre te perguntam, número um. Então, eu trabalho com dois públicos diferentes, né? É, eu trabalho com o público da academia, onde a maioria das pessoas visam estética, mais estética do que saúde, e trabalho com a parte ambulatorial, que as pessoas estão voltadas mais para a saúde. E a nutrição corretiva também, preventiva. A gente trabalha com faixas etárias diferentes e faixa etária exige da gente um determina, uma determinada informação sobre, sobre sobre nutrição. Então, assim, os, os mais é, não digo mais idosos, mas os mais experientes já procuram saúde, procuram bem-estar, uma velhice melhor, é, uma saúde melhor. E os mais, os menos experientes, eles querem, querem beleza, eles querem beleza, eles querem aquele corpo sarado, eles querem ficar parecidos com... É... Aquele atleta da revista. A gente vai tentando desconstruir essa mentalidade que eles têm em relação à nutrição. Porque a nutrição é uma ciência. A nutrição não é só para a beleza. A beleza é uma consequência de uma nutrição preventiva. Eu me chamo Silvia Gonçalves. Eu, tenho, eu sou influenciadora digital. Eu tenho um blog voltado para mulher com mais de 40. Então o nome do meu blog é Mulher Mais de 40. Eu tenho muitas leituras que sempre tem muitos questionamentos com essa fase da mulher madura, onde a pele começa a perder o vício, o cabelo começa a ficar mais ralo, porque o que está começando é o cabelo branco, é, ela olha no espelho e a roupa não fica boa porque ela começa a ter determinadas gordurinhas aqui e ali. Eu quero mostrar que a gente pode ser uma mulher madura sem precisar esquecer... A base, o batom, aquela roupa que tá se usando legal, que você pode andar na bota, que você pode se vestir bem, sem você achar que eu oh, sou uma mulher madura, não preciso mais usar maquiagem, eu não ando, ando uma calça jeans qualquer, qualquer roupa tá bom. Não é assim que funciona, a gente pode e deve se olhar no espelho e se gostar, se amar. Essa busca da, da pele, da renovação da pele, o que que eu posso fazer? para melhorar a minha pele, de uma maneira assim, eu em casa, eu com as minhas coisas, o que, que você indica? Então, a primeira coisa é assim, buscar a saúde da pele em primeiro lugar, né? como médica eu sempre dou prioridade para isso, então se for uma paciente em consultório eu vou examinar, aquele exame minucioso, a gente prestar muita atenção em alguma pintinha, sinal, né? Isso não é nenhum câncer de pele. Essa ida ao dermatologista é muito importante, pelo menos a cada seis meses. Agora em casa, o que que a gente pode fazer? Que é uma coisa fácil e barata e que é a prevenção de tudo, né? Tanto do, do envelhecimento quanto também do câncer de pele é o, o futuro solar diariamente, né? Muitas pessoas me questionam, ah eu quando eu vou à rua, eu só vou atravessar, eu vou na padaria e volto. Tem que usar filtro solar? Tem que usar filtro solar todos os dias. Já, já teve várias que me perguntavam assim, ai gente, filtro solar, mais um troço pra ficar melegrando a minha cara. Então, vocês escove porque você quer prevenir a cara. Então, se você vai, quer prevenir com um de pele, você vai usar o filtro solar. Então, são essas rotinas que a gente acaba não... Não entendi. E assim, vamos desmistificar um pouco essa coisa do filtro solar de melecar a cara. Não meleca mais. Tem maquiagem que meleca muito mais do que filtro solar, mas ninguém deixa de usar, então, é, eu no meu consultório, eu tenho amostrinhas de vários filtros solares e eu nunca exijo que o paciente compre aquele específico, Porque às vezes não um se adequa melhor a melhorar um a outro, hoje em dia tem filtros solares por de base, né, que já tem uma função também de camuflagem, né, de, de melhora da pele, deixa a pele mais bonita, então, muito bom que o paciente experimente e escolha qual o melhor filtro solar, porque aí sim ele vai aderir. A mulher ela começou a se mudar, pegou aquele protetor solar, passou e pensou: essa, essa parte eu já tô fazendo todo dia, então agora eu preciso cuidar do meu corpite. Tem que fazer o que? Eu tenho que fazer uma dieta, porque eu preciso ficar magra, porque se eu ficar magra eu vou ficar bem. A gente sabe que hoje a grande bota é a dieta low carb. Alguém não sabe? Não sabe o que dieta low carb? Não tem ideia o que é low carb? Não? Então tá, ela vai explicar o que é low carb. Só uma correção, não é dieta. Não é dieta? Pronto, já comecei errado. <risos> é, a gente tem que pensar numa reeducação alimentar. A reeducação alimentar é uma, é uma coisa que você vai levar ao longo da sua vida. Não é um tipo de alimentação que você vai fazer pontualmente vai parar, que é o que acontece com a low carb, é, com a, essas dietas que a gente vem discutindo. Low carb é um estilo de vida. São dietas que são, logo já diz, é né? baixo carboidrato. Não significa que você tem que retirar o carboidrato todo, até porque ele come tem carboidrato. Então as pessoas acham que zerou o carboidrato é tirar fruto, é tirar o arroz. Posso, o próprio arroz é o um vilão da história e não é. De um ponto positivo, você pode fazer pontualmente, tá? é, com a ajuda de um profissional, sempre, mas visando uma estratégia de momento. Por exemplo, ah, eu tenho eu tô, na, tô na menopausa, eu não estou fazendo atividade física, meu trabalho não está me permitindo, eu não tenho tempo nesse momento, então eu vou fazer uma estratégia de... a ah, futuro prazo para eu perder um pouco de peso. Aí a gente faz, a gente aplica. Esse é o ponto positivo. E o ponto negativo, você vai ficar cheio de deficiência. É quando o cabelo vai começar a cair, porque você não vai conseguir sofrer todas as necessidades numa alimentação só, naquele tipo de alimentação. Por isso a reeducação alimentar. É, a pele acaba ficando feia, então o teu intestino fica prejudicado. Eu digo prejudicado não por constipação, não é isso. Você tem desbiose. O que é desbiose? Desbiose é um desequilíbrio da flora intestinal. Então, se o seu intestino não está saudável, o seu corpo não vai estar tá saudável também. E isso enfraquece as suas unhas, enfraquece o cabelo, o cabelo cai, a pele fica feia, cheia de acne e atinge o seu humor também. Então, isso tudo é afetado quando você não tem uma saúde intestinal legal. Agora todo mundo fala que carboidrato vicia. É isso mesmo. O que acontece? A gente tem que fazer trocas inteligentes. Então assim, eu falo muito em educação alimentar por isso. Se a gente tem que trocar a farinha branca pela farinha integral. Ao invés de eu comer um pão branco, eu posso comer um pão integral. Tem, mas tudo tem carboidrato. Como é que funciona isso na corrente sanguínea? O pão branco, a farinha branca, ela vai entrar instantaneamente na corrente sanguínea. Vai elevar a sua insulina, aumenta a insulina, a insulina cai, forma gordura e você tem vontade de comer aquilo tudo de novo. Que é a mesma coisa que acontece com doce. São moléculas muito pequenas que entram muito rápido na corrente sanguínea e saem muito rápido da corrente sanguínea. E como é que funciona o integral? O integral ele entra devagar na corrente sanguínea, porque é a molécula do... Do integral é uma molécula muito grande, então ela precisa ser quebrada. Então, seu corpo ele tem trabalho para botar aquilo tudo para dentro dele, e esse tempo de trabalho ele faz com que tudo trabalhe no seu, no seu tempo ideal, fazendo com que você não tenha picos de glicemia. E, não tendo picos de glicemia, você, você não entra nesse ciclo vicioso. Com isso, você acaba perdendo peso. Você começa a alimentar a parte muscular. A gente usa essa estratégia para estar tá, é, utilizando a gordura como fonte um de energia e automaticamente você perde peso. Então assim, naturalmente você vai perdendo peso se você ser reeducar. A dieta do seu amiguinho nunca vai ser a dieta para você. A dieta hein? não é dieta, é reeducação, mas é, é um trabalho individualizado, aonde visa é, a, a individualidade do, de cada paciente. Né? Então assim, ele dorme bem. O outro pode não dormir. Ele vai ao banheiro todos os dias. O outro pode não ir. Ele faz atividade física? O outro pode não fazer. Então, assim, são estratégias diferentes. E a cada paciente tem a sua dieta individualizada. Então, assim, por isso que eu falo, são dietas da moda e a moda passa. É reeducação alimentar. Você está comendo de tudo um pouco. Se você tem 90% da sua alimentação saudável, se você tem 90% da sua vida com atividade física, você até pode se permitir em comer determinadas coisas que não fazem parte do seu dia-a-dia. -dia. Por quê? Porque aquilo não faz parte do seu dia-a-dia. -dia. Isso não vai te prejudicar. O que não pode é copiar a dieta do amigo, que não é a mesma para você, nunca vai ser. Comer besteira todos os dias. Que não, é uma reeducação alimentar, não vai ter jeito. Aí sim você vai ter que fazer dieta, porque vai chegar um momento que você vai estar com as suas taxas muito altas, aí sim a gente tem que fazer dieta, a gente tem que tirar determinados alimentos. Então essa é a diferença, né? A gente confunde dieta com reeducação alimentar. A dieta, ela inibe determinados alimentos. A dieta você faz é, periodicamente, e aí Emagrecer, o que você faz? Ah, agora eu posso comer. Você já perdi peso? É. Aí volta comendo pelo tudo. O que acontece? Volta tudo. Aí, como é o nome disso? Feito São tudo de novo. Uma pessoa estava no salão e aí ela falou o seguinte: o cabeleireiro pegou o celular, colocou uma artista e mostrou e falou assim: eu quero meu cabelo igual o dela. Aí o cabeleireiro, muito sem graça, ele falou assim: olha, você desculpe, mas vai ser eu fazer esse cabelo porque esse cabelo é um cabelo liso e a senhora vai ter que manter ele na escova ou um alisado. Ela falou, então eu queria que você fizesse esse cabelo. Aí ela mostrou o um cabelo todo cacheado. E aí ele falou assim, é, mas aí eu vou ter que fazer um permanente porque o seu cabelo é ondulado. Depois ele chegou pra mim e falou assim, meu Deus, eu passo por cada situação aqui que eu... Eu não sei o que dizer, às vezes eu perco o cliente, mas eu preciso falar isso, porque ela vai sair daqui com o cabelo igual dessa artista, mas amanhã, quando ela lavar o cabelo, o cabelo vai estar horroroso, com as pontas, porque, porque saiu o efeito Cinderela. Por que eu tô falando isso, essa situação me chamou atenção? Porque tem muita gente que quer fazer muita coisa com base naquela artista, naquele, naquela pessoa que ela admira. Mas ela acaba não colocando isso, não se encaixando como se aquilo realmente fosse para ela. E aí eu queria perguntar à doutora o seguinte, ela que, que, que lida com a parte de beleza, situações em que a pessoa pode estar te pedindo, faz isso para mim. Como isso acontece? Acontece muito, né, de levar foto de artigo. De uma boca igual à daquela atriz, igual à daquela modelo, sendo que o formato da boca dela é tão completamente diferente e que não vai ter né, nunca. Então, assim, esse tratamento individualizado é que a gente tem que sempre explicar para o paciente. Né? É o caso da dieta né? da amiga. A mesma coisa vem no receituário de uma amiga. que eu tô passando esse creme, eu viajei para a Europa. E aí traz um monte de coisa que a amiga falou que é bom. E às vezes eu já tive que explicar, olha, dá pra sua mãe, dá pra sua amiga que te prescreveu. Porque assim, não vai dar pra usar no teu tipo de pele, né? Dependendo da necessidade do tipo de pele que a pessoa tem, não tem como. Mesma coisa o lábio da atriz, né? Tem que, eu, eu às vezes até peço para trazer uma foto de como a, ela era jovem. E aí a gente tenta é, fazer um formato parecendo que é um processo de envelhecimento de forma geral, a gente vai perdendo algumas características, né? De formato de lábio, de face, de tudo. Então, assim, fica mais fácil eu me guiar no próprio é, modelo que ela já tem de lábio para melhorar, para tirar o melhor daquilo que ela já tem. É aí que a gente vê, né, também, a gente está falando de atrizes lindas, maravilhosas, mas a gente também pega algumas fotos de atrizes que se transformam e que ficam feias. Ou então aquelas que entre 25, 30, 35, já querem fazer procedimentos que às vezes elas ainda não têm idade. Então, o que acontece hoje em dia é que eu vejo meninas de 20 e eu não sei dizer se elas têm 20, se elas têm 30, se elas têm 40. Às vezes elas fazem para melhorar, para ter um formato de boca diferente, um formato de maçã de rosto diferente e elas acabam tendo o efeito inverso de envelhecer. As pessoas têm que achar você que é blog de 40, eu também estou com 42 e a minha preocupação maior é eu estar bem para os meus 42 anos. Eu não quero ter... A fisionomia, ou o meu rosto, eu tinha os 20, eu não vou conseguir. É isso que as pessoas não entendem. Ah, eu quero rejuvenescer 15 anos. Não, você tem que estar com a sua idade, as pessoas têm que perceber que você tem essa faixa etária, mas que você está bem, você está saudável, sua pele está bonita, as rugas fazem parte da história da sua vida. Né? Quem é que não vai ter rugas aos 50 anos? Né? Todo mundo tem. Essa parte de que a gente precisa ter a idade... A nossa idade mental e corporal, às vezes, não batem. Eu sei porque tem, eu tenho contato com algumas mulheres que falam para mim o seguinte: eu tenho 60 anos só na minha carteira de identidade, mas eu não me sinto com 60, eu tenho uma disposição enorme e eu detesto vestir roupas velhas. Eu gosto de shorts. Ela está se identificando aí, <risos> Não é? Eu gosto de short, eu gosto de roupas da moda, eu gosto de roupinhas é, curtinhas, eu gosto de alcinha, eu gosto de tudo. Eu tenho as minhas rugas, eu mostro e, é, e eu sou feliz assim. E aí entra aquela coisa assim de que eu boto uma roupa, acho lindo, vejo lá na propaganda da, da, da loja, vejo na vitrine, mas na hora que eu vou vestir, caramba, aqui tem mó gordura, que droga, não vou levar, não ficou em foco tá na vitrine. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou fazer um jejum intermitente. Alguém já ouviu falar do jejum intermitente? Quem nunca ouviu falar em jejum intermitente nem sabe o que eu tô falando. É? Não sabe? Pois então. A doutora vai falar sobre o jejum intermitente, que é uma das minhas dúvidas. Então, o jejum intermitente não é uma coisa ruim, mas não é pra qualquer um. É pra quem pode. A pessoa tem que se conhecer muito bem pra fazer um tipo de jejum. Tem vários tipos de jejum. Você pode fazer um jejum de 16 horas, você pode fazer um jejum de 8 horas. Tem gente que faz de 24 horas. Funciona? Funciona. Funciona, é comprovado cientificamente. tá Mas também é uma estratégia. É uma situação que você não deve perdurar. Você tem que fazer durante pouco tempo, até porque o seu corpo ele acostuma com aquela situação de, de, de fome, porque você passa fome mesmo, chega um momento que o seu corpo acostuma, e ele passa a se preservar e não gastar calorias, então ele acaba não gastando, ele, ele segura como forma de defesa. Pra ele, ele pensa assim, não tá entrando alimento, tem alguma coisa errada, Se eu vou me segurar, vou segurar o que eu tenho. O que, que isso pode causar? Vamos lá, pra quem faz atividade física de manhã, vem num jejum muito prolongado da noite, vamos continuar num jejum prolongado, porque você não pode quebrar aquele jejum. Você, na academia, você pode passar mal. Esse jejum, ele pode alterar alguma taxa que a gente, sei lá, glicose... Altera, baixa tudo. A maioria faz esse jejum, é, pega a madrugada, né, e a, a partir da manhã é que... É, pula o café da manhã e vai pro almoço. Vai pro almoço. E aí chega no almoço, almoça, né, e continua comendo durante a tarde. Não comer carboidrato à noite. Depende, depende do que você paga no dia seguinte. Depende de quanto você vai gastar no dia seguinte. Ah, é? Depende de quanto você malha no dia seguinte. É, mas aí, pra quem come carboidrato à noite, é interessante que você tenha uma rotina de atividade física no dia seguinte pra você queimar. Pela manhã. Pela manhã. E, senão você não tem aquela reserva. Você tem que ter reserva. Então, e queimar então, assim? Eu te digo, dieta é individual, reeducação é individualizada. Então assim, você pode fazer atividade física de manhã, e se você fizer à noite. É isso que quer te perguntar, é né? à noite. Aí você pode falar. Você não precisa comer o seu carboidrato. Aí o que, que a gente faz? Você tem o carboidrato do almoço, você está respaldada para fazer atividade física hoje. E se eu não faço nenhuma atividade física? Vai chegar um momento que o seu corpo não vai responder. E aí você vai ter que fazer. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz low carb, jejum intermitente, emagreci 7 quilos. E aí depois, cada vez, eu tinha que fazer mais dias de jejum, restringir mais ainda a minha alimentação com carboidrato para eu conseguir perder o resto. Batido você se exercita, que a gente tem que pensar no estilo de vida saudável, né? Não é só emagrecer. Então, a partir... você tem que se exercitar, né, gente? A gente, a partir dos 40 anos, a gente perde massa muscular e começa a sentir dor. Enfim, é importante o exercício físico para uma longevidade melhor, né? Então, aconteceu isso. Eu, eu, eu tive que começar a me exercitar. Porque eu estacionei e dali eu não conseguia mais perder mais um grama. Foi bom, foi bom, é o que você falou, uma estratégia, né? Principalmente para quem no meu no momento de vida que eu estava tendo, eu não estava conseguindo realmente para academia. Então, foi uma estratégia que funcionou, mas isso não se sustenta pra a longo prazo se você realmente não adota um estilo de vida saudável, que é o que as pessoas não querem hoje em dia. As pessoas querem é tomar remedinho para emagrecer, né? É passar fome que também não vai conseguir passar durante muito tempo, né? Um, um creme gelagroso que é ou que coisa para tá ficar linda, né? Mas não pensam no dia a dia, né? Que é prevenção. É, a gente, a gente entra numa roda viva da nossa rotina porque você tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, você tem que fazer comida, você tem que cuidar da casa, você tem que ligar a máquina para bater a roupa, para botar para lavar, você tem que pensar que tem que levar o cachorro para passear, você tem que cuidar do, de tudo e ainda tem que se cuidar. Então, a gente vive numa praticidade, a gente quer ter tudo prático. É aquela história do controle remoto, que se o controle remoto estiver mais à frente no móvel, quem passar você fala assim fulano, pelo que o trole remoto aí pra mim né? e eu sou da base, gente, do pé da época em que você tinha que levantar do sofá e mudar lá o seletor pra você poder colocar no canal o que você quer depois você sentava olhava, não era o que eu quero levantei, mudei de novo sentei até você assistir o você quer. O telefone ficava bem um cômodo da casa e quando é. tocava a gente <risos> saía de onde a gente estava pra atender o telefone. Hoje <risos> o telefone tá do nosso lado. Exatamente. E acontece é a mesma coisa, né? Quando não tá pulando, pega o meu celular, não sei aonde. Então, assim, é difícil se manter saudável, né? Magro, com peso bom, se o nosso estilo de vida é todo errado. Então, é, é aquela... Aí a gente entra na praticidade de que você não quer ter trabalho. Você entra numa loja e tá tudo um pacotinho, né? Você vai para poxa poxa, hoje eu vou ficar... Eu tenho que ir no banco, no banco eu vou passar no negócio que eu tenho que comprar, depois eu vou passar no mercado, mas no mercado eu não posso, porque estou vazio, senão eu vou comprar muito. Aí eu vou levar um negocinho pra eu comer. Aí eu vou passar numa na, na, lojinha, vou comprar aquelas barrinhas de cereal e vou comer, porque barrinha de cereal é natural bem, eu vou comer aquela barra de cereal, vou com a barriguinha cheia e vou comprar uma garrafa d'água, porque quando eu como a barra de cereal e bebo água, vê se eu tô falando besteira. Que ó, isso tudo eu já ouvi, tá? Isso tudo já me contaram. Essa, essa... Aí você bebe a água, assim, come a barriga de cereal, aquela barriga de cereal dá uma inchadinha dessa na barriga, você não fica com fome, aí você pode ir no mercado pra comprar o que você quiser, você pode fazer o que quiser. E aí a gente fica assim sabe comprou um monte de papatinho como é que a gente faz eu fiz eu fiz certo <risos> não o que acontece barrinha de cereal não é uma não é, não é um alimento saudável tá principalmente essas baratas a barrinha de cereal ela tem o açúcar por trás escondido então você pega uma barrinha cheia de mal você pega uma barrinha cheia de de açúcar invertido. E essa questão de, de comer barrinha e beber água, provavelmente você não estava com fome, você estava com sede, então você bebeu água e você se alimentou na realidade, porque o centro da fome é próximo do centro da sede, então muitas das vezes você acha que está com fome e não está, você está com sede, e aí você tem que beber água, então antes de comer, bebam água, porque você bebe água, se daqui a 10 minutos você não, a barriga não roncar, que é a sua fome fisiológica, é porque realmente você estava com sede e não estava com fome. Olha, para! Não foi a barrinha que te deu saciedade, que enxorpe. Bom, não foi. Se você tem uma vida muito conturbada, tenha sempre na sua geladeira um congelado saudável. Porque você lança a mão naquele momento que você está com... Enfim, você tá ocupado, que você não pode fazer nada, e aí você não, você não come besteira. Você tem uma comida saudável na sua casa. A, a grande dificuldade que eu tenho, não sei se vocês têm, mas é identificar fome com vontade de comer. Como é que eu consigo identificar isso? Porque pra mim é um, é um mistério. Vamos lá, como fome é aquilo que eu te falei, né? É é uma situação fisiológica do seu organismo. Então se a sua barriga está roncando. você está com dor de cabeça, você está com fome, você vai beber água, certo? Bebeu água, daqui a 15, 20 minutos aquilo que continua roncando, você está com fome mesmo, entendi, e não está com vontade de comer, com vontade de comer, você come um negocinho aqui, daqui a pouco você come outro negocinho aqui, não era aquilo que você queria comer, você passa, enfim, para mais uma outra coisa, aí você Passa beliscando o dia inteiro e... e nada daquilo que satisfez. Isso é vontade de comer. E aí qual a estratégia que eu ensino? Se você está trabalhando, você não pensa em comer. Você está focada naquilo que você está fazendo. Então assim, foca em outras coisas. Não foca na comida. Se você já identificou, não tô com fome, é vontade de comer, estou ansiosa, foca em outras coisas. Vai ler uma revista, vai pro shopping, trabalha mais, enfim física, faz um esporte, dança, ah, demorar rádio, dança. Eu ia falar exatamente da compulsão alimentar, né? Por que, que ela parece que surge mais à noite, né? Por conta disso, porque a gente pela trabalha o dia todo. A restrição também, né? E que se faz a que a gente dia. não tenha tempo de comer direito e chega de noite, a gente lembra, né? Aí dá vontade de comer. né? Na verdade a gente sabe o que é vontade de comer, o que é comer. Né? A gente é que se engana. É, a, a gente sabe, eu tô com vontade de comer ou não, eu estou precisando comer, são duas coisas completamente diferentes. Outra coisa que eu sempre falo, você tem que comer com atenção plena no seu prato. O que é isso? É você estar tá longe de televisão, você estar tá longe de celular, então assim, você tem que, aquelas 20, 30 mastigadas que as pessoas falam, é ciência, não é maluquice não. Então assim, enquanto você está mastigando, o teu cérebro está sendo ativado e tá, ele está entendendo que ele tem alimento. Então ele está preparando o teu corpo para receber aquilo. Então se você come muito rápido e engole, tua barriga vai roncar e ela vai estar tá cheia. É porque o teu cérebro não entendeu a presença da ali. Na verdade, é, os hormônios são muito disparados erradamente, porque você engoliu depressa e ele não entendeu a presença do alimento ali. Bom, a gente faz essa bagunça toda, faz, de, é, faz do carne a gente faz jejum intermitente, com certeza tudo isso bagunça o nosso corpo, bagunça os nossos taxas hormonais, taxas daquilo, daquilo e vai ter consequências. E provavelmente consequências até na pele, né? Todas as e tal, pele, cabelo e tal. E aí eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, no seu consultório, quando o pessoal te procura lá é, e chega com esse quadro aí de que a pessoa faz tudo errado, alimentação toda errada, isso reflete como, como tratar uma, uma pele prejudicada se você sabe que aquela pessoa... Tá fazendo, tá trazendo o um procedimento aí errado, porque existe todo, provavelmente, toda aquela anamnese que você acompanha, que você vê. E aí, tem tem que algumas ajuda. doenças que melhoram muito com a alimentação. Né? Então, eu costumo trabalhar com a nutricionista na clínica, porque algumas doenças realmente eu não eu não consigo tratar. Se o paciente não tem uma alimentação, que às vezes não é nem para emagrecer. É por questão de saúde mesmo, né? Então, por exemplo, dermatite atópica, uma delas em criança, né? Que a gente tem que atentar muito para a alimentação ah, que no mito de dizer, ah, que porque... Eu comi muita gordura, me veio acne, não. Hoje em dia a gente sabe que a acne está muito mais relacionada ao alto índice glicêmico, né? A, a ingestão excessiva de carboidrato, ao glúten, pessoas intolerantes ao glúten. Então, às vezes, só mudando a dieta do paciente, aquela acne já vai melhorar. É claro, vai trazer o intestino também, bem, né? A desviota. É. Às vezes tem que tomar lactobacilos né, por conta da dermatite atópica, ressecamento de fio, ressecamento de pele. A pessoa bebe água, a hidratação primeiro vem de dentro para fora. Né? Então a pessoa vai usar hidratante e vai continuar com a pele seca, porque não tem o hábito de ingerir água. Então essa parte nutricional é super importante e ela é caminha juntamente com o meu trabalho. Está né? tá super relacionada. E, e aí em relação a isso, eu também queria perguntar. A, a Juliana porque eu recebo muitos pacientes assim que, tem, que que fazem muita reposição de vitamina a alimentação eu sei que é super importante né a vitamina D a gente para desmistificar isso de que ah não doutor eu não uso filtro solar porque eu tenho minha vitamina d tá baixa não a vitamina d tá baixa não é por conta do filtro solar. Né? É por conta dos nossos hábitos cada vez mais dentro de ambientes fechados. Né? Cinco minutinhos de sol diariamente, sem vitamina D, é o suficiente para a absorção. Então não tem justificativa para sair sem filtro solar na rua. Mas em relação às outras vitaminas, a vitamina D é, é muito importante mesmo a pessoa repor sempre vitamina sem necessidade. Existe uma forma de anamnese para você... É, detectar isso, a maneira de repor e tudo mais. Na é verdade, a gente além da, do exame, do exame de sangue, né, o exame clínico, a gente faz o exame físico. Então, a gente Sim. tem os é sinais e sintomas. E é importante sim, é importante repor e a gente tem que tirar também, é desmistificar a questão de suplementação. Suplementação, suplementar não é só aquilo que a gente vê na academia. Então assim, uma, uma reposição de vitamina é uma suplementação, é uma, uma reposição de um mineral é uma suplementação. Então é, a gente tem que suplementar sim, porque o brasileiro com a modernização, enfim, ele não consegue ter uma alimentação 100% saudável. Eu vejo isso no consultório, eu vejo isso no ambulatório e vejo isso na academia. Então, a partir de 25 anos, 35 anos, você já tem que fazer a reposição de colágeno. Todo mundo tem que fazer a reposição de colágeno, precisa. Principalmente quem é mais idoso, precisa fazer colágeno para as articulações. O colágeno tipo 2 tem que fazer. Ômega 3. O ômega 3 é importante, mas a gente tem que ter um cuidado, porque o ômega 3, ele pode também aumentar o colesterol. Assim como a gente tem um ginecologista, os homens têm um proctologista, você tem que ter o seu nutricionista, você tem o seu dentista. Então você tem que ter um profissional que te acompanhe. Eu também costumo prescrever é, alguns antioxidantes no consultório, né? Porque a partir do momento que você envelhece, se, por, por que, que nós envelhecemos, né? Mas hoje em dia já tem muita comprovação científica de que realmente os antioxidantes, eles melhoram muito, né? antioxidantes com colágeno, é. colágeno não funciona. Se você não tiver uma vitamina A, se você não tiver um zinco, é uma vitamina C o selênio, se você não tiver a vitamina C o selênio, você tem que ter um pool de oxidantes então, atuando junto. Então quer dizer que se, você, se a pessoa decidir passar ali e comprar para tomar não é não é só isso não é só isso não dá pra sair daqui e comprar um colágeno e vou começar a tomar amanhã em, termo, tá? assim, em termos de pele tá em termos de articulação eu sei que já tem bastante evidência científica enfim né melhor e tudo mais mas as pessoas acham que o colágeno que elas estão ingerindo vai pra pele Entendeu? Nossa, minha pele vai ficar super firme. É um problema de flacidez acabou? Não. O colágeno que você ingere, ele vai passar pelo tubo digestivo, ele vai ser degradado e às vezes a quantidade que vai para a pele é mínima. O colágeno são, é proteína. Então assim você tem que ingerir proteína. Então, é muito comum pacientes vegetarianos, veganos terem uma pele muito mais fina, mais flácida, porque eles não ingerem proteína. Então eles não têm matéria prima para formar colágeno. na muito com resultados imediatos. Tá? Então assim, esse bate-papo mostra que resultados imediatos, daquele que a gente vai ali, e compra, e é cápsula e toma, não funciona se você não tiver uma orientação. Se você não tiver alguém que realmente entenda e fala pra você, não é assim que funciona para o seu caso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Da doutora Kert. uma coisa que eu, eu considero muito importante e há 30 anos eu me dediquei ao horário certo de fazer ginástica saber que se essa ginástica faz bem Não. fazer atividade física sempre é muito bom independente de idade eternamente vai ser bom e manter uma regularidade nos horários é bom também você acaba fazendo que o seu corpo acostume com a, com a sua rotina, que é essencial, né? Sim. sim. Gente, é porque, como eu sou dermatologista, eu estou falando mais de pele aqui, ela mais é de nutrição, mas, mas o exercício físico para você é, é super importante para sua saúde, né? Eu acho que até isso tem que um é, que é estética, né? Oi, eu queria saber se tem alguma diferença entre o colágeno hidrolisado, aquele em pó, e o colágeno em cápsula. A maneira de... É via, né? De, de absorção. Eu acho que é isso. Eu acho que mais importante do que ser em cápsula é igual um, um, um anti tá? O que, que é melhor, xarope ou comprimido? Tanto faz. Os dois vão fazer efeito. Né? Então a mesma coisa, é a via, o que, que você se identifica mais. E o mais importante nisso tudo é a aderência ao tratamento, né? Porque não adianta você dar o em pó e ele não tomar porque não gosta. De repente isso se resolve facilmente tomando uma cápsula duas, três vezes ao dia, né? Então, na verdade a absorção dele é mais rápida, é. mas o efeito é o um mesmo. No final das contas, você vai ter o mesmo, o mesmo benefício do encapsulado em pó, é o, é o mesmo, não tem diferença. Doutora, queria que passasse um de contato, como é que faz para a entrar em contato? Então, minha clínica é aqui na Torre 3, na né, sala de 1.3 e é, Minha clínica se chama Lederb, o Instagram é Clínica Lederb. Facebook Clínica Lederb e o meu e-mail pessoal é Letícia, ledermato, né? Ledermato@gmail.com. Meu consultório fica ao lado do Norte Shopping, fica aqui próximo da Tijuca. É, tem a, a Boritec também dentro do Norte Shopping, onde eu atendo. É, os meus canais no Instagram é Juliana Perpeto, Facebook é Juliana Perpeto também. Meu e-mail é Juliana nutricionista arroba gmail.com. Mulher Mais de 40 em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, Falo Sobre Moda, Beleza, tudo Mulher Mais de 40, vocês me encontram lá. Primeiro, gostaria muito de agradecer tá, essa oportunidade de a gente estar podendo trocar, essa, tirar essas dúvidas a gente poder estar conversando aqui nessa, nessa roda de conversa pela participação de vocês e estarem aqui com a gente. Foi muito bom a gente ter conversado. Foi um prazer enorme eu conhecer agradeço, vocês. Adorei. agradeço. E a gente, qualquer coisa, estamos por aqui, estamos nas nossas redes sociais. Obrigada pela aquela tarde de hoje. Beijo grande, gente. Valeu. Obrigada.